Muito bem, pessoal. Jóia? Jóia? Olhando para o vídeo, vocês vão ver o quê? Nós vamos construir e configurar o quê? As, a folha 3 que é o nosso combinado. Para isso, você tem que guardar o quê? Primeiro, o tamanho da folha, né? que nós combinamos aqui. Tem no quadro da norma 168, folha A3, 295 por 420. Né? E também tem que guardar que, segundo a norma, né? na folha 3 eu tenho a margem esquerda de 25 milímetros, a margem direita de 0,7 né? e a espessura do quadro de margem é 0,5. Né? E nós vamos ter o quê? Aqui do lado, o... um exemplo de... de legenda de carimbo, onde eu tenho alguns campos. Nesse exemplo que nós vamos dar, a distância entre as linhas vão estar 10 milímetros, certo? De cada campo. E eu vou criar uma, uma, um carimbo com 10, 12 campos de trabalho, certo? Então vamos lá. E outra coisa que nós temos que lembrar, além dessas distâncias aqui de margem, é que a margem de dobra é 185 mm então abrindo o nosso AutoCAD que é o nosso software de trabalho né? Primeiro uma das coisas que nós vamos ver, fazer é o seguinte né? configurar então aqui o limite né? que nós trabalhamos e deixamos esse arquivo pré-determinado, pré-trabalhado nas outras aulas então eu tenho que readequar o limite então menu Format, Drawing Limits o primeiro, é sempre 0,0 né? depois, agora eu quero construir uma folha 4, uma folha 3. Desculpa, essa folha 3 ela está em milímetro, né? ela tem um, um tamanho 420 por 297. O limite eu tenho que construir de forma que caiba a folha, então eu vou colocar aqui 600,400 entre, porque é um limite que cabe a folha. Alterando o limite, você tem que ir lá no menu View, Zoom, All ou o famoso ZAR, né? Letra Z, Enter, A, de All, Enter. Tem que aparecer aqui o Regenerando Model, certo? E nós vamos criar aqui a folha, que é o quê? O retângulo 200, é, 420 por 297. Tá? Para que isso ocorra, seria... Né, é, Ideal que a gente crie uma camada específica para essa folha. Que eu chamei aqui de margem do layout. Você pode colocar qualquer nome. Margem, folha. o um nome que você achar mais conveniente. Certo? Como é que cria uma camada nova? Você clica lá em Layer Properties. Né? Vai aparecer o quadro de criação. E você vai clicar aqui em New. Aparecendo Nova Layer. Você pode criar sei lá, folha, margem, só, né o nome que você quiser. Só tem que lembrar que essa folha ela tem que ser da cor azul, que é como nós especificamos lá no ACAD CTB, que a cor 5 terá 5 milímetros de espessura. Feito isso, ok, e habilita a sua folha né? lá, como vigente. Tá? Como eu já tenho criado aqui margem do layout, eu vou deixar margem do layout né, que é a que eu tenho o costume de estar trabalhando. Se você quiser utilizar a folha, você utiliza a folha. Tudo bem? Foi só um exemplo. Depois que eu criei, criamos então a camada de trabalho, né, você vai fechar e nós vamos iniciar o, o nosso trabalho. Lembrando que a folha é em milímetros, então o meu projeto é em milímetros e eu vou desenhar em milímetros no modelo. Tá? Ó, linha... Clico, indico a direção, 420, ENTER, sobe, 297, ENTER, volta, 420 e C para fechar. Vou criar as margens. Se você se lembra bem da 8403, que é a norma técnica para isso, né? ela vai ter na margem esquerda 25 milímetros e nas demais margens 7 milímetros. Então vou usar o offset, ó. ENTER. Funciona muito bem esse recurso no 15, o 14 você deveria, deverá colocar o valor, tá? Então eu clico na linha, indico a direção, dou enter, 25, ó. e as demais, ó, clico, indico a direção, 7 enter. Ele ficou muito prático com esse recurso, mas ele não funciona muito bem no 14, tá? Então você vai apanhar um pouquinho aí, 7 enter. Depois que eu defini as margens internas, eu vou lá no comando trim, né? Enter, e vou pagar. Então, aqui, deixei só a margem. Pois bem, eu falei para vocês que eu vou criar o quê? Três linhas aqui, né? É... Que vão ter a distância de 10... Unidades, no caso 10mm. Então, offset, enter, vou criar aqui ó, 10 linhas. Distância 10. 10, 10 e 10. E a partir dessas linhas eu vou criar o quê? É 12 campos de trabalho. Tá? Uma coisa que eu sei é que essa linha da lateral, né, aqui ó, ela tem que estar 185 aqui para dentro. Já vou criar aqui 185, enter. Como ela tem a distância total da folha, ela já marcou para mim a área de dobramento. Então vou usar o trim, enter. Clico, cortar essa parte interna, está vendo? E vou deixar aqui, ó, aonde é ela foi marcada, para ser a linha de corte de dobramento. Vou selecionar as duas linhas que são de dobramento e vou alterar a cor, aonde? Na propriedade, né? Alterar a propriedade dessa cor para a cor vermelha. Vermelho. Certo? Então aqui eu tenho 185. E eu vou criar os campos, ó. Certo? Então, 185. Se eu quiser saber quanto que me sobrou aqui, ó. Eu vou lá, ó. Em distância. Marco dois pontos, ó, e descubro, né, lá, sobrou 210 na distância, 21 centímetros, certo? Então eu vou fazer dois campos aqui, é, com 10 e um com 11. Então eu vou copiar aqui, ó, 97, enter, essa linha do meio aqui, ó, pra cá, né, 10, desculpa, é 110 porque nós estamos trabalhando com milímetro. Então, desculpa, enter, clico, indico a direção, 110, enter. Dividir aqui né, em dois campos. E para cá eu vou com 15, 150, enter. Né? E aí eu vou estender aqui para que eu possa criar essa legenda. Comando Trim, Enter, apertando Shift, eu consigo estender. Depois eu apago aqui, que vai ser o campo da minha área sequencial. Certo? Bom, agora eu vou dividir aqui ao meio. Certo? Então, comando linha, a partir do midpoint, indico a direção 10. dividir ao meio. Tudo bem? Quando eu dividir ao meio, se a gente quiser saber o valor, clico lá na distância, daqui até aqui, ó, 166, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou estender aqui também. Estende, enter, shift. que não precisava. Certo? E vou apagar essa. Vai ficar assim. E aqui, no meio, eu vou criar uma área de... É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, ainda estou precisando de quatro campos, né? Então, bom. Enter. Shift. Extend. Certo? E vou medir Aqui aqui 10 Vou criar aqui 2 com 5 né? Então vamos 7 Enter Lembrando que isso aqui é um, é um Exemplo de projeto e você tem que fazer O seu aí Ok? 4 pontos 3 6, 9, 10, 11. É isso que precisa, esse meio aqui, eu vou deixar para observações. Então, a minha legenda vai ficar isso. Como eu sei que a legenda ela é um pouco mais fina, eu vou alterar a cor dessas linhas aqui, ó, para a terceira cor, 03, para que ela possa ser impressa em numa cor mais Fina, certo?